A Mandala, empresa junta da engenharia ambiental, recebeu um prêmio de expressão nacional, o Todos Juntos pela Educação, conquistado em São Paulo, e conferiu a eles R$ 25 mil reais para aplicação em projetos de educação ambiental em escolas públicas de Porto Alegre. Atualiza. A ideia de participar do projeto Todos Juntos pela Educação, ela surgiu numa reunião da Mandala, que... a uh... Um dos diretores, ele levantou a ideia de que estava rolando o desafio, só que isso foi numa terça-feira e a gente precisava enviar até o sábado à noite o... a primeira etapa. Então a gente começou a trabalhar muito rápido, assim, porque aquilo entrava muito no que a gente já trabalha, que é a educação ambiental. A gente faz, já fez alguns projetos sobre educação ambiental. E quando surgiu o desafio, a gente pegou a ideia de juntar tudo que a gente queria fazer Uh, de educação ambiental, para inscrever, para tentar captar esse dinheiro e poder aplicar, fazer um projeto muito legal. E, uh, e daí a gente começou a trabalhar muito rápido, inscreveu a primeira etapa, numa correria, assim, em cinco dias a gente fez o primeiro projeto. E daí, só que, como a gente fez em cinco dias, o desafio tava rolando há um bom tempo já, a gente não sabia se a gente ia passar e tal. E acabou que a gente passou para a segunda fase. E daí a segunda fase foi bem desafiadora assim, porque a gente tinha muitas, muitas ideias e a gente não sabia direito o que rumo levar a elas. E uh, a gente também acabou uh, entrando, a gente entrou em contato com uma com a escola onde a gente vai aplicar o, o projeto, que é o Colégio Dolores uh, Caldas aqui em Porto Alegre. Entramos em contato com os professores e inscrevemos o projeto para a segunda fase e passou assim e quando a gente recebeu o que a gente tinha passado para São Paulo foi bem inacreditável porque é uma competição a nível nacional tem muita empresa júnior uh, no nosso país e foi muito foi muito feliz pra gente porque a gente é uma empresa júnior muito jovem a gente tem só três anos dois anos de federação e uh, a gente passou junto com empresas que são muito mais antigas do que nós para São Paulo e, uh, e daí foi tá, o que a gente vai fazer? Como a gente vai ir? Porque a gente não tinha verba, a gente não tem, não tinha caixa dentro da Mandala para mandar o pessoal. Daí a gente começou a fazer uma vaquinha, que teve muito, muito apoio dos nossos professores. A gente tem que agradecer muito a eles pela oportunidade, porque eles aderiram muito à ideia de mandar a gente para lá. A experiência em São Paulo, então, foi muito incrível muito legal. A gente encontrou várias EJs de todas as partes do Brasil. E foi muito gratificante realmente estar lá com eles. E assim, no finalzinho, receber o prêmio né, de 25 mil foi, ah, foi uma sensação de, de um dia só que vai durar a vida toda. E em relação agora à aplicação né, da, do projeto, a gente vai entrar de novo em contato com o colégio, né, o Dolores Caldas, e implantar ele. Então ele vai ser realizado durante um ano, vai, o público foco vai ao é primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio mais o EJA, né, então a gente vai trabalhar todas as questões de problemas de, de resíduos, problemas e poluições da, do ar, da, do solo, da água, e vai contar então com os embaixadores da escola para realmente pôr em prática esse projeto, para ser replicável também para os outros anos. Então, e a mandala com, vai estar tá lá, né, com uma, aproximadamente uns oito membros ali, para ajudar a implementar e fazer essas aulas teóricas práticas, né? Oficinas de postagem, de captação da água da chuva, são várias atividades práticas para realmente uh, impactarem os, o, o público-alvo, que são os jovens né, da escola. Então, eu acho uma experiência muito legal e a gente está muito feliz para fazer parte disso. O desafio, todos juntos pela educação, foi promovido pela Companhia de Talentos, em parceria com a Brasil Júnior. Foram várias etapas até chegar à final, que, foi, que aconteceu em São Paulo. As outras duas empresas juniores que também ganharam premiação foram a Alfa e a Lex. As duas são empresas juniores de direito. E elas trabalham, os projetos delas buscavam trazer conscientização uh, eleitoral, conscientização sobre a forma de política no Brasil, sobre como acontecem as coisas, as funções de deputados, enfim, o que realmente acontece. Uh, eram projetos muito legais também. E foi muito bom participar lá, porque a gente viu os projetos de outras empresas. Teve alguns que eram aplicativos, uh, enfim, foram projetos muito interessantes que chegaram até lá e é muito bom ver que tem bastante gente engajada e querendo mudar, querendo inovar a educação como ela vem sendo feita no nosso país. Ainda a gente não está acreditando, mas foi um esforço muito grande, a gente está muito muito feliz por estar tá aqui, por ter essa oportunidade, ter pessoas que acreditam que a educação ela é uma solução muito importante para o crescimento do Brasil. É muito gratificante a gente ter um desafio desse, que a gente consegue juntar todos esses esforços com e pequenas num grande projeto que realmente vai dar resultados muito positivos e grandiosos.